Hey guys, what's up? Aqui é o uma cena da English Experience com mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês, com expressões, com gírias, com coisas que a gente usa de verdade no dia a dia quando a gente tá falando inglês. E sabe aquela expressão que a gente usa em português? Como assim? Essa expressão de surpresa. Nossa, como assim? Como é que eu uso esse como assim? Como é que eu falo esse como assim in em inglês? So, check it out. A expressão correta, gente, é how come? How come?